Olá Guerreiros eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo galera eu e a Thaís estamos aqui em uma lenda nova uma lenda bem sinistra que foi nos passado, até né, isso mesmo Tiago só estamos aqui nessa casinha não entramos lá ainda não não sabemos se ela tá aberta descemos aqui um, um morro a o gente foi... só viu que tem uma corrente ali ó que a gente eu acho que vai conseguir é o que foi nos passado pessoal que morava uma senhora aqui nessa casa aqui há muitos anos atrás e aqui em volta dessa casa era uma floresta, fazia até parte daquilo ali, né, Thaís? Sim. Acho que sobrou floresta ali, né? É, eles mataram, né? né uhum. Era tudo floresta, pessoal. Era tudo floresta, essa casa era no meio da floresta. E falaram que essa mulher, que essa senhora que morava aqui, ela era uma bruxa. Cara, que lenda, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Será que Deve é porque... ser muito tempo atrás, Thiago. Será que é porque ela morava no meio da floresta e tinha uma casinha assim, ou será que ela era bruxa mesmo? Não, vai saber, né? Eu acho que fazia as coisas, hein, Thiago? feitiços, é, coisas bruxaria, né? Assim, né? É pessoal, a gente já foi há muito tempo atrás eu trazia muitos no começo do canal em uma casa que era de bruxa, né, Thaís? Deus me livre, não gosto nem de lembrar. E a casa, a casa relembra mesmo assim, tipo assim no meio da mata, né? Sim. Ela era no meio da mata também e ela foi assassinada, queimada é perto da aquela lá, né? Essa, aquela daqui lá. Gente... essa daqui a gente não sabe o que é. Falaram só que era uma casa de uma bruxa. Nós é. não sabe se se realmente ela é assombrada essa casa. É, a gente é. Não... daqui ninguém foi falado que ela tem relatos, né, Thiago, de não. assombração. A gente veio pela história mesmo. É, falaram que era de uma senhora que ela era uma bruxa. Não sei se essa senhora ela morreu aqui, o que que aconteceu não, nós não sabemos, pessoal. A gente vai ter que investigar. Então a gente veio aqui para fazer o conhecimento, explorar o local. E vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa. Vamos lá, Thiago. O que parece que ela é pequena, né, Thaís? Então, Aham. Assim, uhum. Dá pra ver ali, né? Dá. Parece que ela é pequena, né? Parece que ela é. Então, pessoal, peço pra você deixar o like, se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com os amigos, pro canal crescer cada vez mais. Pede pros irmãos, pras irmãs, pro namorado, namorado, tio, tia, mãe, pai. Se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então, bora pra mais uma exploração. Tiago, já olhando assim, ó, igual você falou, é uma casa pequena, né? Parece que tem três janelas, uma aqui, outra aqui outra lá no finalzinho, ó. É, e, e ó, essas madeiras aqui, cara, é muito, muito antiga. Muito. Ó. Não tem uma área, não tem nada, gente. Aqui, Será que tá emperrada? É o quê? Emperrada é a porta. Segura aqui. Agora é a hora da verdade. Bora lá dentro? Uhum. Nossa, tem. Nossa, tem Vamos coisa ver. aqui, cara. Licença. Ah, era aqueles chão antigo, Tiago, que fazia Hã? de.. Era aqueles chão antigo que faziam.. Tá vendo? De barro, de terra batida. Terra ah, de é terra, né? Uhum. Uma cadeira, cara. Nossa, tem bastante coisa aqui, cara. As cadeiras, guarda-chuva As madeiras aqui É muito antiga essa casa aqui Pessoal, acho que essa casa aqui deve ter uns 100 anos 110 anos Tranquilo Três cadeiras, né, Tiago Diário? Três cadeiras Tem outra porta que sai ali, ó Uma escada O que que é aí? Cara, ah, tem um fogão aqui Fogão? Aí já é piso, ó é uma porta, Thaís. Tá uma porta. Não é janela, é porta, não é? Não, é janela. Era uma porta e eu acho que fizeram janela, ó. Tá vendo? É. Tá passando lá em cima, ó. Né? Pessoal, o Thiago foi ali ver que parece que estou barulho de carro e a caminhonete tá lá em cima, né? Oi? Falei que você foi ali ver que parece que estou barulho de carro e a caminhonete tá. É, a câmera tá lá sim? longe, pessoal. Aí, mas é. É nem sinal. Você tem coragem de abrir aquele fogão ali? Esse aqui? É. Nossa, tá é tudo molhado. Cheio de.. Fezes de. Tem coragem de abrir? De rato. Só sobrou o fogão ali. Mas eu tô achando que esse fogão aqui foi colocado aqui depois. Tá tem alguma coisa na na parede? Então. Tá então um desenho aqui, ó. Então, aqui tem o erro. Aqui, ó. Não dá pra entender. Parece que foi escrito de carvão. Maria. É, aqui em cima tá Maria. Cara, é uma casinha sinistra. Só que eu achei que ela era maior, Thiago. Pelo que foi falado pra nós. A gente veio de tão longe é uma casinha tão grande. Ah, esse aqui é tipo uma. Como que fala assim? Um. É um... do escômodo, época... né? É do escômodo. Esse aqui era o que? Ela vivia sozinha no meio da floresta. Sim. Esse aqui é tipo uma cabana, né? É. Na verdade. Né? Pessoal, não tem nem muito o que mostrar aqui, ó. Eu achei que era maior também, eu pessoal. Eu também achei. Abri. Mas o que me interessou foi a, a, história, a história, né? A história. As duas janelas. Pessoal, a gente não sabe se ela morreu aqui, se ela não morreu aqui. Não sabe muito daqui. Só o que interessou a gente mesmo foi é a história. A gente veio pra, pra conhecer. A gente nem sabia se a casa ia estar tá, tá de pé. A casa está, então a história ainda né está aí... Existindo para contar, a casa está existindo para contar a história ainda, né, Tiago? Que a gente... gente muitos lugares a gente vai, Tiago, nem tem casa mais, né? É. Mas é interessante. Mas não tenho que mostrar muito, não. Mas pelo menos a gente veio aqui conhecer, né, Tiago? Senão Sim. a gente ia ficar com a curiosidade. É. Não tem muito o que mostrar ali, pessoal. A casa é, é bem pequena, né? Mas é interessante, né, Thiago? Então, tem aquela escada ali, a gente chegou a ver, não tem forro, né? Não tem forro. Não sei pra que que vai, não. Mas, Thiago, uma hora, não sei se você topa, mas dá pra gente vir de noite, passar o K2 e fazer um split box. Esse é realmente sagrado, né? É. Não tem buraco assim, né? Não. Não, é o chão só. no varal ainda. né é. é eu acho que ela devia ser tipo o quarto dela ou, ou né eu acho que devia ser tipo o um quarto né então eu sei que antigamente faziam barros batidos mas ó tá vendo que tem esses caibros aqui no chão ó? poderia ser divisão também Pode ser. entendeu é pessoal é não tem muito que mostrar aqui mesmo eu achei que podia ter algum buraco assim daria talvez esconder alguma coisa mas acho que não vai ter nada não vou encerrar esse vídeo por aqui galera se você gostou deixa muito like se inscreve no canal se vocês quiserem que a gente volta aqui um dia à noite para tentar investigar ver se o local é assombrado a gente não sabe se é assombrado a é casinha sinistra né daí uhum. deixa aí nos comentários e deixa muito like até a próxima tamo junto é nós falou fui